Fala galera! Segundo dia de Caminho da Fé 2018, parcelado. 10 para 7 da manhã, estamos deixando São Simão, já passei na igreja, já bati as fotografias que eu queria. Estamos indo rumo agora a Santa Rosa do Viterbo. A acomodação no hotel muito boa, jantamos muito bem ontem à noite, descansamos, o hipogloss fez o efeito que tinha que fazer e agora é tocar a viagem. Estamos aqui com o Roberto de Santa Rosa do Viterbo, é Roberto do quê? José Roberto Ferreira. Ó, bom pedal pra vocês, viu? Obrigado Zé Roberto. Nunca para, vamos pedalar. O único jeito de eu repartir essa experiência com vocês é filmando o visual da nossa manhã. Bom yeah. dia! cidadinha do dia, Santa Rosa do Viterbo, já rodamos 26 quilômetros, clima tá bom, vamos ver se a gente acha um botequinho para comprar um Gatorade. Caminho da Fé 2018, parcelado dia 2, só pegar o carnê. Primeira parada, povoado de Numirim. Meu Deus! 30 km. É isso aí. em Pandareco. Não há Hipoglosa amêndoas que resolva. Vou tomar um negócio, descansar um tiquim e seguir. E filmar eu pagando, ó. É eu que paguei. Eu Deus é bom eu tô de novo nesse lugar maravilhoso lá embaixo é a sede Chegamos em Tambaú, já passamos na Praça do Padre Donizete, tiramos as fotografias, muito cansado, os últimos 20 quilômetros foram terríveis, são 200 quilômetros em dois dias, missão cumprida, caminho da fé pago.